Esse carro é uma máquina de grande porte utilizada para comprimir os restos de metal de um carro depois de ter sido despojado de todas as partes que ainda forem úteis. Não é qualquer pessoa que pode manusear tal equipamento devido ao alto nível de periculosidade. Imagine se acidentalmente você cai ali dentro. Bom, com certeza não haveria velório. Agora tente-se a esta imagem. Esse sim é um dos homens mais corajosos que já vi na vida. Muitos dizem que ele é um profissional, sabe o que está fazendo e a máquina está desligada, mas ontem mesmo eu vi um técnico muito experiente sendo sugado por uma escada rolante durante a manutenção após uma pane elétrica. O mesmo poderia acontecer aqui e em segundos suas bolas, mais adiante sua caixa toráxica e seu crânio seriam brutalmente esmagados. Em Lucas 10:14 está escrito, atentai, eu vos tenho dado autoridade para pisar em serpentes e escorpiões, assim como sobre todo poder inimigo e nada nem ninguém vos fará qualquer mal. Após ler essa passagem, o um indiano tentou tirar a prova a fim de ver se na prática ele realmente tinha esse poder. Então ele pulou no viveiro artificial com dezenas de filhotes de jacarés de grandes o suficiente para devorá-lo e de fato nenhum dano lhe Sobreviver. Bom, jamais tente repetir tamanha loucura, pois nem tudo deve ser levado ao pé da letra, portanto, analise com atenção o que você lê. O caso a seguir aconteceu na casa da estadunidense Hillary Ashley. Ela relatou que na noite do dia 23 de abril, estava sentada na sala sozinha assistindo a um filme de terror na Netflix, quando de repente a TV desligou sozinha e algo inexplicável aconteceu em seguida. Como ninguém acreditou na sua história, ela fixou uma câmera no alto da sala e ficou 18 horas monitorando, na esperança de registrar alguma evidência do que relatar bom, ela realmente conseguiu. Nas imagens vemos o reflexo de alguém caminhando pela sala, mas como se a sala estava completamente vazia? Além disso outros fenômenos estranhos se sucederam, parece que o filme que esta jovem estava assistindo na Netflix atraiu um demônio para dentro desta casa. Nessas imagens registradas por câmeras de captação de movimento, vemos o um momento exato em que uma dupla invade a loja para roubar o dinheiro do caixa e alguns objetos de valor. Porém, estou mexendo com a loja errada, pois esta é a loja do Mario Lara, um local famoso no mundo todo por ser considerado o estabelecimento mais assombrado do México. Enquanto explorava um outro local da loja, um dos ladrões foi atacado por algo invisível. Mais tarde seu comparsa chegou para ajudar, mas logo mudou de ideia diante da manifestação do mal diante de seus olhos. Depois deste dia eles nunca mais voltaram a roubar e ainda devolveram cada centavo que foi roubado. Ao que tudo indica, realmente há males que vêm para o bem, pois esta loja parece estar sendo protegida pela Dama da Meia Noite, também conhecida como a Mulher de Branco. O vídeo seguir foi registrado em uma estrada indiana localizada a 25 km da civilização mais próxima. Durante o percurso de volta de uma longa viagem, o motorista junto de sua família flagrou um velho com uma bengala na mão caminhando no meio da rua. Poderia ser uma cena normal se não fosse pelo fato de não haver nenhuma outra alma a menos de 20 km dali. <tos> O que este andarilho estaria fazendo ali? Muitos internautas locais relataram um ser este, um velho conhecido que havia sido levado ao manicômio após ser pego perseguindo criancinhas para praticar canibalismo. Inclusive o mesmo recebeu o apelido de velho papão, sim, após ganhar destaque nos jornais. Inclusive sua boca fica babando a todo momento que vê uma vítima. O vídeo que se segue mostra uma cena no mínimo perturbadora de um gorila se comunicando com os seres humanos através da língua de sinais, sim, um animal falante. Na ocasião, ele disse que ama muito os seres humanos, porém... Sim, ele diz que nós seres humanos somos um bando de idiotas que só sabem destruir a natureza. Repare que ele generalizou. Ele não falou que apenas alguns seres humanos são o câncer da Terra, mas sim todos nós. Logo, para a Terra sobreviver todos nós deveríamos ser exterminados e os que restarem serem escravizados? Sim, Hollywood já nos deu o aviso. Se esses animais adquirirem ainda mais inteligência, o desejo de nos aniquilar para salvar a Terra seria inevitável? Bom, eu quero saber a sua opinião nos comentários. Talvez até os macacos ficarem muito inteligentes a ponto de nos escravizar pode levar milhares ou milhões de anos. Mas no mundo existem cientistas maníacos dedicando sua vida trabalhando dia e noite na busca de substituir a supremacia da raça humana pela dos animais. Este é o homem macaco da década de 30. O Dr. Liena Nove foi um especialista em biologia reprodutiva veterinária mundialmente conhecido. Em 1927, ele viajou para a África a fim de pesquisar um meio de criar um híbrido de animal com homem a fim de criar um animal com inteligência humana. Suas pesquisas foram bem-sucedidas em grande parte graças à sua equipe do laboratório da Guiné Ocidental onde trabalhou. Temendo as consequências, Inanobi teve de esconder de seus companheiros o resultado daquilo que foi o maior experimento de sua vida. A necessidade de conduzir o um experimento em segredo tornou quase impossível de se obter resultados positivos mas foram registrados dois resultados positivos na tentativa de inseminar esperma de macaca fêmea em esperma humano. Após o vazamento das imagens do resultado de seu experimento, o cientista decidiu afirmar que a criatura bizarra foi encontrada na floresta amazônica brasileira e capturada por redes durante uma expedição e que esta seria a prova de que o homem evoluiu do macaco. Mais tarde o experimento caiu no esquecimento e até hoje não se sabe para onde a criatura foi levado após a prisão do cinetista, nem se o que vemos é de fato um híbrido, um macaco mutante, um bom ser humano repleto de cirurgias plásticas. O nosso próximo vídeo, é aquele que é angustiante e dá agonia só de olhar. Nele vemos um homem manuseando um botijão de gás de cozinha, exalando fogo alto pela boca. A impressão que temos é que ele está tocando numa bomba relógio que pode explodir a qualquer momento, jogando tudo e a todos pelos ares. Certamente você jamais teria coragem de fazer isso. O que vemos, na verdade, é um curso de bombeiro, onde o instrutor está ensinando como lidar em situações semelhantes que podem ocorrer no exercício da profissão. Mas e você, teria coragem de abraçar um botijão de gás em chamas na sua casa? Bom, jamais tente fazer isso. Chame um profissional. No vídeo que se segue, vemos um homem surdo se comunicando com um amigo durante uma chamada de vídeo quando um vulto negro fantasmagórico passa em disparado atrás dele. Repare a velocidade humanamente impossível com que este vulto rouba a cena, até em câmera lenta e assustador. Na sua opinião, o que seria aquilo que passou atrás dele? O nosso próximo vídeo foi registrado pelo youtuber Jossi, especialista em exploração de locais obscuros, onde geralmente eles batem de frente com animais e criaturas desconhecidas e registram alguns fenômenos paranormais. Mas dessa vez, enquanto explorava uma caverna em Washington próximo ao Monte Saint, eles acabaram se surpreendendo ao encontrar uma menina perdida na escuridão da caverna a quase um quilômetro da entrada. No começo acharam que fosse um fantasma e cogitaram sair correndo, mas logo viram que ela precisava de ajuda. A menina estava muito assustada e com muita fome, mais tarde descobriram que ela havia se perdido durante uma expedição e lá ficou durante oito dias. Como ela sobreviveu ainda não sabemos, mas acredita-se que ela bebeu a água da nascente ou da chuva e se alimentou de morcegos. Isso é tudo, se você gostou deixe seu like, compartilhe este vídeo nas redes sociais e se não for inscrito inscreva-se e ative o sininho para sempre receber todos os nossos vídeos nas notificações do seu celular. Agora clique clique em uma das telhinhas que se segue para continuar assistindo aos vídeos do XTV.